Sadhu indiano está há 45 anos com o braço direito levantado. O sadhu indiano Amar Bharati mantém o braço direito levantado há mais de 45 anos e não pretende baixá-lo tão cedo, segundo o site britânico Unilad. Devido ao longo período na mesma posição, o braço dele está atrofiado. Essa história começou em 1973. Bharati era casado, tinha três filhos e trabalhava em um banco indiano, mas decidiu abandonar tudo, para dedicar sua vida à Siva, uma divindade hindu. Para servir verdadeiramente às suas crenças religiosas, ele decidiu levantar o braço direito, e mantê-lo assim enquanto vivesse. Desde então, ele nunca mais tocou a sua cintura. Eu não peço muito porque lutamos entre nós, porque existe tanto ódio e inimizade entre nós. Eu quero que todos os indianos vivam em paz. Quero que o mundo inteiro viva em paz, disse Barati ao Unilad. De acordo com o site, no início foi bastante doloroso para Barati. Depois de aproximadamente dois anos, a agonia começou a diminuir e logo ele perdeu qualquer sensação no braço direito, que se atrofiou e mesmo que ele quisesse abaixar o braço, provavelmente não conseguiria sem uma preparação extensa, por causa do dano permanente ao nervo e a perda de circulação. Sadhus são uma espécie de santos vivos do hinduísmo. Eles abdicam das vestimentas.